Olá, bem-vindo mais uma vez, estamos aqui apresentando mais um material novo para vocês. Hoje iremos falar sobre formação de tese em parceria com advogados na área do direito bancário. A formação de tese compete realmente ao advogado que é o profissional habilitado para isso. O que a gente vem fazendo em parceria com os advogados é tudo aquilo que é argumentado, fundamentado nas exordiais, nós transformamos isso em números, para que não tenha duas formas de se falar, seguimos a mesma linha. Então o nosso objetivo sempre é quantificar. Um exemplo que eu vou dar, fiz um financiamento de um veículo e quero saber qual foi a taxa que foi aplicada realmente, se foi a taxa pactuada em contrato se as parcelas estão nos valores devidos, como é, que é isso daí, se houve capitalização de juros ou não. Então, nós, através de metodologias de cálculo, usando estatística, usando matemática, básica, usando... Até mesmo na linha de contabilidade, são metodologias de cálculo que a gente vem desenvolvendo e apresentando isso daí. Já atuo nessa área há 30 anos como perito judicial e assistente técnico. Fico à disposição para que a gente possa, em parceria com os advogados, com esses juristas, atender uma necessidade de cada cliente individualmente. Vamos dizer assim, faço o bolo conforme a receita.